Olá, estamos aqui para mais um momento do Espaço Família e hoje eu quero falar um pouquinho do brincar funcional para autistas. No vídeo anterior eu falei sobre a importância do brincar para as crianças e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a brincadeira para as crianças que têm o diagnóstico de autismo. A brincadeira, o brincar, né, uma, ela acontece de uma forma natural para a criança. De explorar brinquedos, situações, vivências. No caso das crianças autistas, elas apresentam alguns déficits de habilidades que fazem com que o brincar precise ser aprendido. Então, a gente precisa, muitas vezes, ensinar para o autista como ele deve brincar adequadamente. O brincar funcional é aquele brincar em que a criança usa o brinquedo da forma adequada. Então, quando a criança pega um carrinho, por exemplo, ela vai pegar aquele carrinho, vai fazer o barulhinho que o carrinho faz, vai construir uma, uma rua, ela vai andar pelo chão, ela vai fazer, vai acompanhar o, o tapete, ela vai levar o carrinho para abastecer, enfim, tp. Dependendo da idade da criança, ela vai elaborar sua brincadeira usando aquele objeto que é o carrinho. No caso dos autistas, em alguns casos, eles acabam usando o brinquedo de uma forma não adequada, então, eles vão pegar parte do brinquedo para brincar. Né? E eles não vão conseguir explorar todo aquele brinquedo e o espaço que eles têm. Então, muitas vezes eles vão brincar só na rodinha, eles vão ficar girando aquela rodinha por um certo tempo e vão deixar de explorar esse brinquedo. Aí, cabe aos adultos fazer a intervenção e mostrar para essa criança a forma correta de brincar, de explorar aquele brinquedo. Então, nós vamos acessar essa atenção de, dessa criança é claro que o autista tem algumas condições que a gente precisa é, levar em consideração mas o brincar ele precisa ser mostrado dentro do que ele já conhece dentro dos das preferências dele e assim a gente ampliar essa essa brincadeira o, o brincar funcional para que que ele serve né Faz com que a criança compreenda melhor o mundo ao seu redor. Então, ele vai prestar atenção que quando o pai vai, sai com o carro, como que é o barulho que o carro faz, onde que o pai vai, o pai leva ele até a escola, o pai passa no posto de combustível, o pai vai ao supermercado. Então, esse carrinho é a representação daquele carro que o pai usa, que a mãe usa para o dia a dia, tá? Ele também, esse brincar, ele vai estimular a concentração e a paciência dessa criança, vai favorecer a criatividade, também vai propiciar um reconhecimento da lógica e de uma sequência, vai estimular a coordenação motora dele, vai preparar essa criança para a vivência com outras pessoas. Né, que é isso que a gente faz com toda criança: a gente estimula ela em todas as áreas para que quando ela se torne adulta ela consiga viver com independência, tá? Uma outra questão é o brincar, né? O simbólico: que que isso? traz para a criança. Esse brincar simbólico e imaginativo a criança é capaz de fazer com que o objeto ele seja ah, o que ele quer. Por exemplo, a gente pode pegar um, uma caixa e transformar ela numa casa. Né? Ou uma latinha, fazer dela um telefone. Ou é, pegar uma folhinha de árvore e brincar que é o nosso dinheirinho. Né? Então, esse imaginativo, esse brincar simbólico, a gente precisa ensinar para eles também. E a importância do faz de conta para essa criança, é, para que ela tenha capacidade de atuar, de trocar de papéis. Sabe quando a gente fala assim, ah, como que você se sente com isso? A criança precisa entender o sentimento e precisa dizer para a gente, o que, ela, o que ela sentiu. Ou quando a gente coloca assim para ela, é, hoje você é meu cuidador, né? Então a mamãe machucou o dedo. E aí você cuida de mim? E aí você vê a reação que a criança tem. A criança vai, vai voltar para você e vai fazer o mesmo cuidado que você tem com ela. Então ela vai falar assim, ah, vamos colocar um remedinho ou é, vamos colocar um gelinho. É muito legal essa, essa troca, você se colocar é, no lugar de, de, da criança e ela como o seu cuidador. E o brincar compartilhado, que é uma outra condição que o autista precisa trabalhar bastante, que é quando ele tem uma interação com outra pessoa, né? Seja ela uma criança ou um adulto. Então, ali nós temos a questão da espera, da minha vez, da sua vez, tem as trocas de turnos né? na parte comunicativa dele. Então, é, esses, essa brincadeira vai favorecer, então, a sensação do pertencimento do grupo, ela também vai ajudar na construção da autoestima dessa criança, vai promover um aprendizado das regras e como lidar com as frustrações, né? vai ensinar essa criança a dividir e compartilhar brinquedos e situações, vai trabalhar muito a comunicação, a linguagem dela, a interpretação né? da, da, dessa linguagem. Então, o que, que aconteceu? O, o, eu bati com a bola no meu amigo, meu amigo chorou. Então, o que, que acontece agora? Como que eu devo me comportar? Então, eu preciso tomar cuidado para não arremessar a bola com tanta força. Então, essas situações melhoram com essa brincadeira, tá? Também vai preparar a criança para diversas interações sociais no futuro, né? Exercita também a questão da empatia e estimula a cooperação. Importante lembrar que nos casos de crianças com TEA, todo esse trabalho é feito individual, porque cada situação é diferente. Então, tem toda uma questão de elaboração de um planejamento para exercitar as habilidades necessárias para cada criança. Tá? Mas aí cada profissional que trabalha com, com as crianças vão poder traçar essas estratégias e trabalhar junto com a família a melhor forma de estimular seu filho brincando. Tá bom? Espero ter contribuído. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma pergunta, pode deixar aqui que a gente vai atender com o maior prazer. Tá bom? Obrigada e até a próxima!